Oi gente, só uma... Geralmente se você já é inscrito nesse canal, você já sabe que... Por que tá vindo me meu lado? Vindo me pro seu lado porque você tá tomando café. Só que é um canal antigo que eu usava pra meios de postar canções, né? Aqui no canal. Só que o meu último canal, o YouTube, deletou por... Incitar o ódio. Incitar o ódio, porque disseram que eu tô incitando o ódio e a violência. Através então... dos ilus. Falando então que eu vou me pegar a garrafa de Ah, tá com vergonha? Vem aqui. Não, né? vou pegar a garrafa então, é por isso que eu fiz esse outro canal. E é isso. É, eu comprei a câmera. Algumas pessoas ficaram curiosas querendo ver a câmera. Outras Acabou. pessoas não ficaram curiosas ao ver a câmera. você fica andando quando você fica filmando? Porque o quê? Você fica andando. Fica parado, eu não consigo ficar parado né? enquanto eu, eu falo. Ah, esse dia eu postei no meu status as pessoas falaram ah, eu queria que você mandasse o link do canal. É? Você postou o quê no status? Que é que isso que aí. E que eu fiz umas filmagens, lá. algumas filmagens. Não, é postável, né? não, algumas filmagens que é postáveis. Arde? Arde. Quando, ah, tá né? falar, falar é um verbo. Isso, que é tipo um ato. Né? Falar é um ato? Isso, ato Entendi. de falar. Keep going. You keep going. Yeah. <risos> tô só preparado pra falar com a câmera, tô tranquilo. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o tripé. Eu não consigo sair na rua com isso aqui, eu prefiro sair com a câmera. Em pé. <risos>